até mais aqui é o René Ricardo seja muito bem-vindo ao canal é, trabalhar em casa ganhando e este é a saga do afiliado é esse é o episódio 9 né e hoje eu vou fazer um vídeo diferente porque eu não vou aparecer nesse vídeo tá porque eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês para vocês entenderem que o mercado digital é, primeiro que ele está desde 2000, 2011, mais ou menos, que a Hotmart, a Hotmart começou, né, 2011. E muitos, afi, muitos afiliados que estão hoje no mercado né, começaram, afiliados mais antigos, né, é, começaram as suas empreitadas é, nessa época aí de 2000, 2012, 2013. Né? E muitos caras que fazem sucesso ainda hoje, é, começaram nessa época, alguns é, já não fazem mais parte do, do mercado digital, né? alguns aí já, já foram fazer outras coisas, né? e, mas muita gente ainda continua, né? e, mas eu quero falar para vocês é, como que eu fiz a minha primeira venda, né? como que eu fiz e quando foi essa primeira venda. Tá? antes eu quero te convidar aí a você a se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e lógico como você vai gostar desse vídeo, é, então que você possa dar o seu like. Bom, é, este, este aqui sou eu, né? Esse aqui sou eu. É, meu nome é René Ricardo, estou nessa empreitada desde 2014, né? É, e eu já fiz, eu já, já tive blogs, né, eu já, já fiz é, várias coisas aí para vender, mas o que realmente me fez é, vender produtos realmente foi o YouTube, tá, eu sou muito grato ao YouTube, é, inclusive eu já ganhei dinheiro com AdSense também com o com YouTube, então eu tenho muito a agradecer a, ao YouTube porque é, ele me mostrou um norte nas coisas, né, e eu pude ver que esse mercado pode funcionar se você trabalhar de maneira certa e... então é, nessa saga do afiliado é, eu quero falar um pouquinho da minha experiência agora né então é, eu estou desde 2014 né? no começo eu tinha aquele curso eu fiz o curso o Fórmula Negócio Online né? e ali o Alex Vargas falava sobre é fazer blogs, né? Fazer blog tal. Então eu eu comprei, eu comprei um domínio, é, fiz a hospedagem do da HostGator e comecei, a fiz lá o meu, meu o meu blog, né, que era o trabalhar em casa ganhando, né? Inclusive esse domínio, acho que ele foi até comprado por alguém aí, porque depois de um ano eu deixei ele in aspirar, né? Expirar, né? Porque eu não tive não tive vendas com ele. Né, então também não fazia sentido ficar pagando hospedagem né, se você não vendeu. Né. Mas eu fiz o blog, fiz o, eu tinha muito artigo né, que eu fazia, fazer um artigo todo dia. Né, todo dia eu fazia um artigo. E fazia esse artigo é, colocava ali link de afiliado, tudo. E nunca vendeu. Nunca vendeu. É, talvez porque eu tenha escolhido o nicho errado, talvez. É, e nunca vendeu. É, mas eu depois de um tempo deixei ele aspirar, né? Fiquei sem domínio nenhum também, coisei a minha terminei a minha hospedagem que era HostGator, muito boa por sinal. E então eu falei assim, eu vou, eu, eu fiz blogs blog no Blogspot, né? E mas também ele não não, não não linkava no Google, né? Eu só tive um artigo até hoje que que foi muito bem, de um artigo no Blogspot, mas é de um outro nicho, e que ele funcionou muito bem, que ele conseguiu ficar na primeira posição, né? e eu também consegui fazer uma venda com, com, com esse artigo, né? então, é, eu nem lembro, é de um outro nicho, nicho de musculação, que, que eu fiz um blog, e, e esse artigo acabou linkando ali na primeira posição, é, então, o que acontece, eu, eu então comecei a fazer vários vídeos, né, fiz um canal do YouTube e comecei com esse canal aqui, trabalhar em casa ganhando, e comecei a fazer vários vídeos, vários vídeos, vários vídeos, eu fui no Hotmart, peguei um, um produto que estava lá, estava bem baratinho, que é como cadastrar e revender produtos da Skype, e fiz esse vídeo, é, vou mostrar aqui para vocês um pedacinho, até dar uma adiantada nele, né? tá aqui ó. Ele não tem nem som, meu. Ele é totalmente é, voz eletrônica. Sobre técnicas de marketing para aumentar as vendas de Sky. Muitas pessoas querem se credenciar para vender. Então é esse aí, né? Então esse, esse vídeo aí ele, ele foi aumentando, aumentando a, visi a visibilidade por, por causa da palavra Sky, né? Sky eu acabei ficando na primeira posição, né? e o que aconteceu quando eu fiquei na primeira posição você pode ver que é, eu fiz ele eu tenho aqui a data dele né fiz ele em 2015 2015 21 de setembro de 2015 né e ele ficou lá rodando rodando rodando no YouTube e eu fui fazer uma venda dele é, veja como que funciona o mercado pelo menos funcionava antes né? Eu fui então fazer a minha primeira venda desse produto no dia do, 11 de 2 é, de 2016. Né? Então você vê aqui que foi uma venda, está aqui o treinamento, aqui tudo bonitinho, certo? e Então essa foi a minha primeira venda como afiliado, ou seja, eu comecei em 2014 e fui fazer minha primeira venda em 2016 dia 13 do 2 né mas e... então você vê que realmente é o mercado digital ele às vezes ele demora um pouco e ele é meio ingrato né com, com, com as pessoas mas é assim que é né então é, eu fiz essa eu fiz essa venda fui muito grato a ela né porque porque eu pude abrir os horizontes né e eu vi que o mercado realmente funcionava. E o que funcionava era vídeos no YouTube. Né? Eu tenho outras aqui. Depois começaram a vir bastante vendas desse, desse produto. Somente com esse vídeo aqui. Para você ter uma ideia. Ó. A quantidade de vendas que eu fiz somente com esse vídeo. Foi muita venda que eu fiz. Eu fiz mais ou menos aqui umas, eu fiz umas 60 vendas desse produto e depois ele aumentou o preço, né? é, porque no começo ele custava 8 e pouco, depois ele aumentou a comissão para 17, então é, o que acontece, é, o mercado digital ele é assim, você tem que ter paciência, é, tem que ter resignação, tem que acreditar e tem que saber que a sua, uma hora vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, né? já tive outras vendas, né, muito mais outras vendas, é, nunca fui um afiliado de ganhar milhões como as pessoas postam, mas eu sempre tive meu ganho, né, e sempre acreditei no mercado, então assim que foi que eu fiz a minha primeira venda, mas né, se você ainda não fez a sua venda, o único conselho que eu posso te dar é o seguinte, pare de ficar achando a fórmula mágica, que a fórmula mágica não existe, o que existe é um trabalho sério, e saber o que vai fazer, se você souber o que você vai fazer, você vai ter venda, se você não souber o que você vai fazer, você não vai ter venda Você precisa ter tráfego, sem tráfego você não vende né? E a melhor maneira de você ter tráfego é de, é de três formas que eu já falei no vídeo anterior A primeira delas é se você comprar anúncio no Facebook Ads Ou no Bing Ads ou no, no Tabula Ads Um desses ads aí é, segundo fazer um canal no YouTube e terceiro é você trabalhar com blog ou site ou mini site em WordPress porque ele vai linkar é, com a, a palavra-chave que você colocar somente dessa forma esse negócio de venda expressa no Facebook eu estou preparando um outro vídeo aí que acho que eu vou fazer é, que pra mim eu fiz de novo a venda expressa e eu vou provar para você que ele não funciona é conversa desses caras, cara que fala que vende em venda expressa, o cara tá vendendo no YouTube, com tráfego do YouTube, com tráfego de site e o cara vai e fala que tá vendendo no na venda expressa, tá? Eu vou provar para vocês que isso não funciona. Se você gostou do vídeo, dá um like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Agradeço mais uma vez a sua audiência, lembrando Vou deixar o link aqui abaixo do curso Afiliado Orgânico, tá? que também ensina como trabalhar no YouTube. Certo? Então, essa é a saga do Afiliado, episódio 9, como eu fiz a minha primeira venda. Um grande abraço a você e até mais.